Eu acho muito importante a gente conseguir trabalhar em nosso cotidiano, em nossos projetos, na nossa, nas, no, nas nossas estratégias de luta, é, dessa maneira propositiva. É, em segundo lugar, uma coisa que me chamou muita atenção é o caráter colaborativo e coletivo do trabalho do Rio One Watch. Sobretudo nessa parte de editoração, é, além do podcast, a gente lança no site também um texto então essa capacidade da gente conseguir linkar algumas partes que a gente traz da pauta com outros materiais já produ produzidos, então ter essa essa capacidade eu achei algo muito gostoso de, de de aprender a fazer junto. Ele pensa a comunicação popular feita por comunicadores das zonas periféricas que pautam assuntos que não estão na mídia com a narrativa própria de cada comunicador. Para mim foi muito importante, não só pela, pelas temáticas abordadas, pelos conteúdos que trouxeram, né? É, falando sobre a luta do povo preto, falando sobre a luta do povo de favela, falando sobre a luta das mulheres negras, é, contando histórias, enfim, é, mas ver também o quão legal é uma equipe majoritariamente preta e ou de favela é muito significativo para mim, assim, né? Ver como nós podemos construir as nossas próprias narrativas, como nós podemos ser protagonistas da nossa própria história, como a gente pode contar a nossa própria história e não ser simplesmente o outro, né, em relação a esse eu hegemônico, como fala a Grada Quilomba, né? Então, ver esse movimento acontecer, ver como eu, como ilustradora e como diversos outros comunicadores e artistas, puderam, através dos textos, das artes, dos vídeos, dos podcasts, é, contar a nossa versão da história. né? Isso é muito relevante, isso é muito importante para mim. Foi uma honra e também sempre vou ser agradecida uh, pela oportunidade de poder uh, colocar aquela história para fora. Eu nunca tinha contado para ninguém e foi uma catarse, vamos dizer assim. Foi uma coisa que me aliviou muito falar e foi um exercício de escrita muito bom. Pessoas dentro da comunidade conseguiam exercer o que amam, o que gostam, através de fotografia, através de ilustrações, através de textos que eu achei maravilhosos, pessoas que têm vozes maravilhosas, mas que talvez não tenham tanta visibilidade on antes e através do uh, projeto teve. Eu costumo dizer que o projeto foi um resgate Estava é, lá escondidinho da minha profissão, né? eu sou jornalista de formação, mas por algum tempo eu fiquei entendendo se era isso mesmo que é, eu queria fazer, né? produzir, escrever matérias. E de fato, acho que o projeto trouxe essa esperança do, do jornalismo, da comunicação, né? esse compromisso em comunicar, de levar, não só levar, mas de amplificar...